Então, meus amores, hoje nós vamos provar as peças pilotos que foram feitas para o nosso, a nossa próxima edição. Então, aqui estamos provando a jardineira. Já vimos o que tem que fazer os ajustes ali. Vamos tirar, que é a Sofia, né, gente? Se você não conhece, é a nossa Top Dog. Agora, vamos colocar a jaqueta, que é a nossa japona, ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Vamos colocar o gorro, ok? Deu certinho. Dá um ajuste nas mangas, e o mais tá certinho. Vamos agora para a próxima peça. Então, vamos colocar aqui o nosso casaco. Aqui a nossa capa, né? Deu ok, essa ficou ok, não precisa de ajuste. Vamos colocar o nosso conjuntinho aqui. Vamos ver. Ok, esse também não precisa de ajuste, deu certinho. É só graduar e gravar o vídeo. Vamos para o próximo. Outro vestidinho, vamos ver, um casaquinho, né? Vamos ver. Ok, esse também não vai precisar de ajuste, ficou perfeito, olha só. Ficou perfeito. Então, vamos para a próxima peça. E essas peças todas vão estar na próxima edição, tá? Então, vamos para a próxima peça. Aqui o nosso vestido, vamos ver... Ok, olha só, ficou bonitinho, ficou maravilhoso, precisa de um ajustezinho aqui no, no comprimento, na gola, mas o demais ficou perfeito. Vamos para a próxima peça, vamos para a próxima peça, então, vamos ver aqui nosso casaco aqui, mais um casaquinho, olha só, chique, olha que maravilhoso essa gola, ficou perfeito. É um casaquinho, ele não é comprido, ele não é um vestido, é um casaco, tá? Vamos para a próxima peça, vamos ver se vai precisar de ajuste, é um conjuntinho. Vamos ver aqui, começamos, então, com um conjuntinho jeans, né? Vamos ver esse conjunto, se vai dar certo. Aqui, ficou... Perfeito, ficou perfeito. Um ajustezinho no comprimento, o demais ficou perfeito. Essa peça ficou maravilhosa. Vamos para a próxima, então. Todas essas peças estarão na nossa próxima edição de curso, tá? Nossa próxima edição dos cursos. Vamos para a próxima peça, então. Vamos ver? Ficou perfeita, perfeita, maravilhosa essa peça. Vamos para a próxima, então. Quase acabando. Vamos para a próxima peça. Olha só o tanto de peça que vai ter na próxima edição. Vamos dar uma olhada, vamos vestir esse vestido aqui. Vamos ver. Ok, vai precisar dos ajustes. Ok. Então, vamos para a próxima peça agora. O nosso, a nossa parca, né? Nossa parca maravilhosa. Parca feminina. Olha que show, gente. Ficou maravilhosa. Vai precisar de ajuste nas mangas, deixar um pouco mais curta. Mas, o demais ficou perfeito. Vamos para a próxima. É uma parca também. Parca masculina. Parca bores. Vamos ver. Olha só que perfeição. Ficou perfeito. Ajustezinho mínimo nas mangas. O demais ficou perfeito. Vestiu maravilhosamente. Então, isso que a gente tá fazendo, a gente faz em todas as nossas peças, tá? Vamos para a capa de chuva agora. Vamos ver. Aqui, vamos ver, fechou bem, vai, fi, vai ficar bem protegido, ok, ficou perfeito. Ainda tem a peça do galgo, né, e o manequim do galgo, mas para isso a gente já fez o manequim para tá provando. Então, tá tudo ok, bora graduar as peças.